Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como da humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Afirmou em análise sucinta, contrariando ideias que muitos de nós abrigavam, não existir misticismo supersticioso nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo, epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra perenemente em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver no seu longo carreiro evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Lembrou que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do mestre Celso, envolvendo-os em complexos calamitosos, por empanar-lhes o brilho da essência primitiva com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um, desfigurando destarte, a verdade de que são os mesmos ensinamentos, o expoente máximo asseverou com veemência impressionante, da qual não julgaríamos capaz um adolescente, que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré, permitiriam a nós outros, como à humanidade, ensejo a reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo, na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Que, doutos, sábios... Gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais se ignorantes continuássemos das normas da moral do Cristo de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas fictícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Participou-nos em seguida que sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos. Que necessário seria que o conhecêssemos intimamente a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a solver vultosos débitos, porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, e também para que aprendêssemos a amá-lo a nele confiar, tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado. Que pudéssemos, em primeira análise, observar nele próprios efeitos imarcessíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor redimido pelos preceitos que deveríamos, por nossa vez, conhecer para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos, pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo legado pelo mestre Nazareno, não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que, em verdade, não conheciam o seu pastor. Então, o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a existência última, testemunhada em terras da Itália durante os ominosos dias da Idade Média, mas as variadas migrações terrenas, no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus deslizes como espírito em marcha, que também é, as lutas pela redenção, Frente aos sacrifícios e às lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do vero arrependimento pelo tempo perdido, labores sempre crescentes, cada vez mais árduos, Assim, também os aprendizados realizados durante a erraticidade, tarefas e missões no plano astral como no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, seu devotamento a Jesus Nazareno, a quem se ligara pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia ensombrar ou arrefecer. No entanto, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal, traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na tela, miraculosa que ele ficava junto. Assim foi que, enquanto falava a realidade de suas transmigrações terrenas espirituais se reproduziam ali com tão verídica nitidez que nos julgaríamos coparticipantes participantes seus através das idades ressuscitadas dos repositórios secretos dos seus pensamentos, pois alta sugestão sobre nós exercida dominava nossas faculdades, ligando-as à vontade do mentor e dos seus cômpares ali presentes e levando-nos a olvidar de que não passávamos de meros alunos que recebiam a introdução à primeira aula. Positivamente mais real, mais completo e sugestivo do que o cinematógrafo dos dias vigentes, mais convincente que as cenas teatrais que tanto absorvem e arrebatam o observador, porque era vida em si mesma, natural, humana, realmente vivida, o retrospecto do pensamento de Aníbal ia passando gradativamente pela tela, enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguíamos, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes quais estímulos para futuras tentativas. Quando cessou o dramático desfile, o belo instrutor adolescente surgia ao nosso entendimento como um ser amado de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, o que se verificara por meio das exposições feitas, porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo, assim, os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos. Não obstante, observando nossa confusão, pois surpreendia-nos o fato para a explicação do qual não trouxéramos conhecimentos suficientes no acervo dos cabedais intelectuais até então adquiridos, falou ainda o professor, suspendendo em seguida os trabalhos, por aquele dia. As cenas a que acabaste de assistir... Deslizando sobre esta tela reprodutiva, que não é senão um espelho singular, para a voz desconhecido, no qual deixei que se refletisse minha própria alma, foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas intactas, vivas, dos refolhos supremos da consciência. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias, como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo, onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada, igualmente arquivada, nas ondas luminosas do éter, através do infinito do tempo. Por sua vez, o corpo astral, envoltório que trazemos presentemente, como espíritos livres do fardo material, aparelho delicadíssimo e fiel, cuja maravilhosa constituição ainda não sois capazes de compreender, registra, com nitidez idêntica, os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo, Arquiva-os em seus arcanos, reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento, tal como fiz agora, bastando para isso a ação da vontade educada. Ora, se tivesseis educadas as faculdades da vossa alma, se cursando universidades na terra, escarecendo inteligências como homens que fostes, igualmente houvesseis os preciosos dons do Espírito, assim vos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, porquanto vos teríeis colocado em planos muitas vezes superiores aos em que medram as paixões e insânias que a este dão causa, agora estarias à altura de compreender -des minhas expressões mentais, sem o auxílio, por assim dizer, material, deste aparelhamento que me fotografou e animou os pensamentos, as lembranças e recordações, reproduzindo-as para vós, tal como se acham arquivadas nos livros secretos do meu espírito. É uma operação melindrosa o que acabais de ver. Exige sacrifício por parte de quem atenta. Meus irmãos de ideal aqui presentes e meus discípulos forneceram-me fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons a fim de que meu esforço não fosse demasiado. E, envolvidos no ambiente dominado por ondas especiais, de um magnetismo superior, que é o nosso principal elemento, vós mesmos vos sugeristes a convicção de que comigo vivestes minhas vidas, quando a verdade era apenas que assisties ao desenrolar do pretérito em meu ser depositado. Participo-vos em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraído de vós mesmos o passado que ainda dormita, porque mantendes, embrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons a alma que nas entidades normais despertam com facilidade tão logo ingressam na espiritualidade. Todavia, não competirá a mim o orientar-vos neste áspero e doloroso retrospecto. O conhecimento que, com o fato agora presenciado adquiristes, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimo, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra, para galardão dos homens por meio da ciência psíquica transcendental. Até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir, a fim de, só então, tornar-se digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas, como há acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Na própria terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do evangelho do reino a criaturas simples e iletradas, apenas com o ardor da oratória, a MAGIA DO VERBO O Nazareno, compassivo e amoroso, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber... Expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o ministério redentor, houve quem o não compreendesse. Mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava, então, não apenas a ouvir uma narração, mas a assisti-la, a vê-la como se presente estivesse aos feitos sublimes, do inesquecível Mestre. Assim, também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções a respeito da doutrina legada pelo divino instrutor, pois muito inspiradamente andou a direção desta colônia de reclusos, adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, por meio dele